Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou Diogo011. No vídeo de hoje, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, ó, de 5 atitudes que estraga a pintura da sua moto, tá? Vou falar para vocês 5 atitudes. Como vocês podem ver, a pintura da minha moto aqui, ó, era a Titan 160 2022. Mas já faz quase 2 anos que eu tô com ela porque eu acompanhei ela quando lançou tá e a pintura dela tá brilhando tá muito top não tem nenhum risquinho a pintura dela e eu vou dar para vocês dicas nesse vídeo de hoje de, de, de o que você pode fazer para evitar para evitar riscos você manter a pintura da sua moto top sem ter nenhum risco sem estragar a pintura da sua moto vou falar para vocês aí no vídeo de hoje Espero que vocês curtam, tá? Se vocês souberem mais dicas Eu vou passar apenas 5 no vídeo de hoje Mas existe mais Se você souber mais de alguma, deixa aqui nos comentários Pro pessoal depois ler E pegar as dicas de vocês aí Beleza família? É o seguinte Pra você não estragar a pintura da sua moto Primeira dica É pra você que usa calça com cinto Que tem aquela fivela no cinto O que acontece família? Vocês podem ver que muitas motos o pessoal coloca um protetor Bem aqui na frente do tanque Para proteger contra riscos A minha você pode ver que não tem nenhum protetor nessa parte aqui da moto do tanque E não tem nenhum risco Porque o que acontece? Se você usar calça com cinto e fivela Quando você inclinar para frente A fivela pode bater no tanque e acabar riscando isso acontece demais é uma das coisas que mais acontece nas motos é ter risco nessa parte do tanque ou a pessoa põe uma chave no na calça ou a própria calça tem uma fivela tem um zíper muito grande e acaba encostando na parte do tanque e riscando isso é muito comum então para você evitar sempre que você for pôr alguma calça alguma coisa que você sabe que pode riscar mantém afastado do banco tá também, o pessoal às vezes coloca a chave da ignição aqui da moto. Quer ver? Ó, a minha chave aqui, ó, ela não tem nenhum não tem nada, é só a chave. Não tem nenhuma fivelinha. Tem gente que coloca aqueles chaveiros, chaveiros de metal. Chaveiro de metal, família, não coloque, porque ele vai riscar também, tá? O que acontece? A moto vai andando, vai trepidando, o chaveiro vai batendo aqui na, na mesa da moto e vai riscando. Então não coloca aí nenhum chaveiro de metal ou de qualquer outro material. Se for chaveirinho de pano ou de algum fio, ainda ok, não vai riscar. Mas eu nem coloco nenhum, deixo somente a chave da moto, tá? Essa é a primeira dica aí que acontece na maioria das motos, de acabar riscando e... O risco acaba desvalorizando sua moto quando você for vender, né? Além que fica feio a moto toda arriscada, então é bom proteger a pintura aí para a moto ficar zero. Seguinte, família, segunda dica aí para vocês: é se cair algum cocô de passarinho, cocô de algum bicho na pintura da sua moto ou em qualquer outro lugar, tira o mais rápido possível. É, nesse, nesse cocô de passarinho tem, ele é bem ácido, quando bate o sol nesse cocô, ele vai acabar manchando a sua pintura e depois não tem como mais tirar, entendeu? Isso também é, é uma coisa muito comum, você para a moto embaixo de árvore, embaixo de fio e acaba acontecendo, se acontecer você pode pegar uma, joga uma água na moto, tira com cuidado para não danificar a pintura também, tá? Porque às vezes está seco e acaba grudando bastante na, na pintura. Mas aí é só jogar água para amolecer e você tirar, tá? Pega uma mangueira, joga bem forte, com jato forte, para retirar. Não deixa na sua moto, porque é certeza, é certeza absoluta que vai manchar a pintura. Vai ficar uma manchinha, uma bolinha na, na pintura. Ficou horrível, foi meio... É bem comum disso acontecer e muita gente não sabe, tá? Então, aconteceu, o mais rápido possível vai lá e tira, tá? Não deixa na pintura, porque vai zoar a pintura da sua moto. Para carro também, serve a mesma coisa, tá? Essas dicas que eu dou para vocês aí nesse vídeo de hoje, é, muitas delas valem para carro também, tá? Caso você tenha um carro. Seguinte, família, terceira dica. É sempre deixar... A moto limpa Por quê? O que acontece? Por exemplo, aqui eu moro numa região de interior Muita gente aí mora é, Em cidade do interior E tem muito pó Pó de terra mesmo A minha moto mesmo, ela tá muito empoeirada Agora, não dá pra vocês ver Mas Pela câmera é difícil vocês ver Mas minha moto tá toda empoeirada Então, o que acontece? Se tua moto estiver empoeirada Pega e joga uma água na moto para tirar essa poeira, porque ó, o que, que pode acontecer? A moto está empoeirada, tá? Aí você pode acabar encostando na pintura a mão, por exemplo. Você, tá, você põe a mão aqui e arrasta, isso acaba causando riscos na pintura, tá? É, eu logo logo vou lavar a minha moto, vou jogar uma água nela para tirar essa poeira. E acontece muito, principalmente na época de seca, da moto acabar ficando empoeirada. Então se tiver. Você vê que a moto tá empoeirada, pega e joga uma aguinha. Somente pra tirar essa sujeira grossa de cima. Porque isso pode causar riscos na sua pintura também, tá? Você pode acabar encostando o braço, aqui ó. Aqui tá muito. Olha só pra vocês verem. Tá muito suja a, a asinha da minha moto. Isso pode, é, pode acontecer de você esbarrar alguma coisa, que tem alguma pedrinha nessa poeira e riscar a sua moto. Então evita de deixar a moto. É, é sujo por muito tempo, tá? É bom você lavar aí mais ou menos a cada uns 15 dias Ela tá sempre limpinha Beleza? Essa é uma dica importante E deixa nos comentários de quanto e quanto tempo você lava a sua moto Tem gente que lava aí todo, toda semana Tem gente que lava uma vez por mês Fala aí quantas vezes por mês você lava a moto Vamos ver aí o que o pessoal comenta, tá bom? Quarta dica, família é, na hora de lavar a moto Sempre use um pano limpo Não deixe o pano cair no chão Se cair o pano no chão Você tem que parar Lavar o pano Para depois poder utilizar ele Porque o que acontece Quando o pano cai no chão Ele pode pegar alguma sujeira do chão Alguma pedrinha, alguma poeirinha E depois você vai esfregar Esse pano no, Na pintura da sua moto Se tiver qualquer tipo de pedrinha Vai riscar toda a pedra da sua moto Então, uma dica importante Quando você vai lavar a moto Coloca o pano sempre no lugar limpo tá? é, Eu mesmo coloco o pano sempre dentro do balde Passo, passo o pano na moto né? Limpo, é, esfrego na moto E depois é, eu jogo o pano no balde novo Não deixa o pano cair no chão Se cair no chão, ou se troca de pano pega outro ou você para e vai lavar aquele pano E depois, para depois utilizar Se cair no chão, não usa ele na moto Porque você não sabe se pegou alguma pedrinha no pano ou não, tá? Isso também é uma outra dica que acontece muito Do pessoal estragar a pintura da moto por causa disso Usa pano sujo na hora de lavar Aí acha que está lavando a moto, mas tá riscando, na verdade Já vi muito acontecer isso É bem comum e quinta e última dica para você proteger a pintura da sua moto, não riscar, é sempre passar cera na pintura da sua moto, porque pra que que serve a cera? É, você pode passar cera pelo menos aí uma vez por mês, a cera ela protege a pintura da sua moto do sol, o sol é uma coisa que faz manchar muito a pintura, você vê aqueles carros antigos a pintura toda queimada É queimada por causa do sol, por causa do tempo Então, se você por exemplo Usa a moto para trabalho Você vai no trabalho, você sabe que sua moto Pega sol o dia inteiro Do lado esquerdo isso com o tempo Vai acabar manchando a pintura da sua moto Você vai ver que um lado vai ficar queimado E o outro lado não Até mesmo na garagem da sua casa Às vezes só bate sol de um lado isso também danifica a pintura da sua moto E para você como você provavelmente não vai conseguir mudar a moto de lugar não vai deixar a moto 100% em lugar coberto então sempre passe uma cera protetora a cera ajuda a proteger do sol é, a cera também ajuda nas lavagens tá é, ajuda a não pegar aquela a cera é até uma camada protetora que ajuda contra riscos então ela protege contra sol na hora de lavar não vai impregnar tanto de sujeira. Então a moto vai ficar mais fácil para você lavar também. Tá? É, eu sempre gosto de passar cera na moto. Por causa disso para proteger a pintura. Principalmente para você que deixa bastante no sol. É muito importante você não esquecer da cera. Tá? E é isso, família. Essas são as 5 dicas. Espero que vocês curtam. Tá? Se você souber mais alguma dica, deixa nos comentários. Meu Instagram é diogo011.oficial. Para quem quiser ver as fotos-chave da moto, os videozinhos do Rio, os top, tá lá no meu Instagram. Fechou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis!